Professor Segóvia qual é o público-alvo uh, para participar desta competição das Pontes de Espaguete? O público-alvo principal são os alunos que estão cursando atualmente disciplinas que têm alguma coisa a ver com mecânica estrutural, né? um cálculo de estruturas. Esse é o público-alvo. Porém, a competição ela é aberta também a alunos de outras disciplinas, inclusive alunos de fora. Já tivemos né, alunos de outras universidades e, e em geral, nós temos grupos de outras universidades participando. Então, é aberto a todos. E quais as principais habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos na realização desta atividade? Bom, esse é um dos objetivos né, da, da, do desafio que nós lançamos para os alunos, que é o desenvolvimento de algumas habilidades né, que, que ultrapassam um pouquinho o conteúdo da sala de aula. Ou seja, a primeira habilidade que eles eles ganham é a capacidade de aplicar em algum projeto prático aquilo que eles viram em teoria na sala de aula então essa é a primeira o primeiro objetivo o objetivo principal de lá mas tem objetivos complementares como é a habilidade muito necessária hoje em dia de trabalhar em grupo de conseguir respeitar cronogramas conseguir trabalhar com recursos limitados enfim, tem uma série de, de, de objetivos adicionais que são atingidos com esse trabalho que nós lançamos todos os alunos. Professor, desde o início da competição, no ano de 2004, até agora, em 2019... Que que o senhor, qual a sua reflexão a respeito uh, desse período todo envolvendo as competições? Houve alguma mudança significativa, seja no perfil dos alunos ou no que foi apresentado de trabalho por eles? Qual a, a sua maior reflexão a respeito de todas as edições? Bom, foi bom lembrar que a competição começou em 2004, né? começou como um trabalho... Que foi proposto apenas aos alunos das nossas disciplinas, né? disciplinas de mecânica estrutural, resistência dos materiais, mecânica, que são disciplinas que lidam com o cálculo estrutural, ou pelo menos estão começando a lidar com o cálculo estrutural. Então, eu diria que ao longo desse tempo, a principal mudança foi a evolução nas cargas. No início, nós começamos com cargas modestas, nem nós, professores, sabíamos muito bem como, como lidar, como organizar uma competição desse desse calibre, as primeiras cargas foram baixinhas, elas foram subindo depois, até que em 2011 a gente atingiu o recorde, que está difícil de ser vencido atualmente. Mas eu diria que a evolução foi no sentido das cargas serem cada vez maiores. Além disso, os alunos eles eles têm à disposição um banco de dados enorme, de resultados e de pontes já construídas que eles podem utilizar como base para os seus projetos. Então, eles usam os projetos já feitos como base para um novo projeto, e com o objetivo, claro, de aperfeiçoar os antigos. Então, eu diria que essa evolução foi fantástico. Além disso, tem sempre o fator surpresa. A gente não sabe a cada semestre o que os alunos vão inventar em termos de criatividade, modelos de pontes. É muito, é muito gratificante para nós, professores, é, participar e estar envolvidos nessa nessa atividade. Professor, uh, pode explicar, por favor, como que acontecem os testes de carga? Os testes de carga são realizados nesta bancada de ensaios. Né? É, como é que funciona? A ponte ela tem que ser construída sob alguns parâmetros de projeto. Quantidade de material que define o peso, né? o próprio material, espaguete, cola epóxi, enfim. Construída a ponte e chegado o dia da competição, nós levamos a ponte até uma bancada de ensaios, que é essa daqui, onde ela é colocada, apoiada nesses blocos, como vocês podem ver. E aqui, essa é uma ponte já quebrada. Então, está faltando aqui um ferrinho, que é onde nós colocamos esta haste, né, que transmite o peso que vai ser colocado lá na base até a ponte. Os pesos... São aquelas anilhas, vocês conseguem enxergar aí, 5 quilos, 10 quilos, são colocados nesta haste e, dessa forma, através desse gancho, eles são transmitidos até a ponte. Nós esperamos 10 segundos para cada carga colocada e essa carga, ela só é validada se a ponte foi capaz de resistir esse peso durante 10 segundos. Foi assim que nós atingimos né, o recorde de 234 kg, que foi a carga resistida por ela, pela ponte que vocês viram há pouco tempo, durante 10 segundos. Exatamente esse é o andamento. E os testes estes que, que eu estou descrevendo, eles vão, avançam até o peso que rompe a ponte. Ou seja, a ponte vai à ruptura mesmo. Andrew, uh, o depoimento de, da equipe ganhadora da competição de ponte espaguete desse ano, o que, que foi mais interessante, o que, que tu leva para tua vida acadêmica, da vivência nessa atividade, nessa disciplina? Não, a gente aprende muito, porque fora o trabalho, dá muito trabalho, mas recompensa no final, porque a gente vê na prática o que seria, o que a gente vê teoricamente na disciplina, né? Então, isso já é um grande prêmio que a gente leva para a vida. E o que a ponte de vocês tinha diferente das outras que aguentou mais carga? É que a gente usou dois tipos de cola. Primeiro a gente usou uma solda fria em toda ela e daí depois a gente reforçou todos os nós com epóxi. E foi basicamente isso, porque a gente cuidou bastante dos pontos mais frágeis e que a gente sabia que resistiriam menos. Então acho que foi isso que, que fez a gente ser o campeão. Guilherme, primeiro parabéns né, por ter ganho a competição no ponte de espaguete. E o que que tu leva assim como aprendizado dessa experiência desde lá do início na disciplina e até hoje? Bom, acho que é um trabalho diferente da maioria das outras matérias que a gente faz aqui dentro da URGS, então é muito legal que a gente se diverte, sai um pouco da caixa, que é a sala de aula e consegue desenvolver uh, muita coisa que a gente não viria só dando a uh, aula normal dentro da sala. Acho que a gente, o principal, assim é o trabalho em equipe, a gente tem que montar um cronograma, um planejamento muito Uh, certo, porque qualquer coisa que a gente fosse perdendo dentro do prazo ia dar problema. Uh, Conviu com a diferença, sim teve algum estresse dentro do grupo, que saber manejar é sempre importante, ter, manter a calma, saber que está todo mundo pelo mesmo objetivo e além, claro, de toda a parte prática da matéria que a gente estuda em teoria e poder aplicar na prática uh, dentro da ponte. E o que a ponte de vocês tinha de diferente das demais para aguentar a carga maior? Olha, é até uma coisa que a gente conversa bastante, que o projeto até é semelhante com os outros. Eu acho que o que mais faz a diferença no fim é a execução. Você ter todo o cuidado, principalmente ela não pegar umidade, e tu ter muito cuidado principalmente com a cola, nos pontos onde ela vai ter ligação, assim, vai ter uma emenda, Tu tem que fazer bem diferente ali. Bem diferente não, mas bem consistente para não poder romper simplesmente com uma carga baixa. Então eu acho que a gente teve bastante atenção nesses pontos e talvez esse tenha sido nosso diferencial. Johanna, o que que tu tem a nos relatar como ganhadora, como participante da equipe ganhadora da Ponte Espaguete desse ano, em relação a essa experiência, né, desde o início da disciplina até agora, né? Assim, é um desafio muito grande, a gente tem que desenvolver todo o conteúdo que a gente aprende na disciplina e apresentar depois num, num trabalho que a gente vai romper aqui na frente de todo mundo. Mas é muito interessante ver como se aplicam os conceitos e como a gente consegue aprender com, com cada detalhe. A gente vê questões de tensão, deformação e tudo a gente consegue aplicar na ponte. E é muito interessante também porque conta muito o trabalho em equipe, conta muito a parte da montagem. A gente sabe que é um desafio grande, mas foi muito bom desenvolver o projeto e ganhar é muito bom também. <risos> e quantas horas dedicadas fora de sala de aula para executar esse projeto? Deu mais de 40 horas, foram 5 dias de trabalho. Teve dia que a gente ficou das 8 às 22 horas. E é, foi bem importante a gente ter pego um feriadão para fazer. Deu bem certo. É importante que se as pessoas forem fazer, cuidem para fazer em dias que estejam quentes e pouco úmidos. E é, tem, que, tem que dar bastante tempo para fazer a ponte. E o que a ponte de vocês tinha de diferente das demais para aguentar uma carga maior? Muito amor, carinho e dedicação. Muitas horas sem dormir <risos> e muito cuidado na hora de montar, principalmente. Parabéns. Obrigada.